Vocês não vão acreditar o tamanho da barriga é da riqueza. Vou mostrar pra vocês. Né, Lara? O tamanho da barriga é da riqueza, gente. Vocês não vai acreditar. Olha. Olha os peitos. Olha. Olha, gente. Olha o tamanho. Essa. Eu acho que tem quatro Fiat aí. Tem que ter. Três a é quatro. também? Sei que Que barriga linda é essa aí, meu filho? Que barriga linda, minha princesa, meu celular. Olha, gente, você tá mais barriga dessa, dessa moça bonita? ah oh. Olha o tá tamanho dos peitos, já tá com Olha, olha, olha, gente. Olha, olha olhe, é pra vocês que ela é bonita. Eu falei é pra vocês. É, é, é meu filho. <risos> é, isso vai ser pai de quantos filhinhos? É, <laughs> <laughs> <laughs> yeah, meu filho Olha, olha, Também da baica, É, meu tamanho da baica Olha, gente, Oi gente Que baica, né, meu filho linda demais, meu filho, assim. Tchau, tchau, gente. Quase ganhando já, né, meu filho? Como sobra, Tode? O que é que foi, meu filho? Fala pro papai, o que é que foi? Oh, não é sobra. Né? Oh, Dodeu.